Bom, vamos deixar a pedra aqui, de qualquer forma tem que voltar pra, pra pegar outra no baú Três espacinhos, é legal pra pegar uns mantimentos pro Leon É legal Beleza, a chave não servirá para mais nada Vamos descartar, tio Cabreirão, hein Cabreirão Tá jantando aqui, né, cara? Já é, passa da janta. É nóis. Peraí, <risos> peraí. Rapaziada, passei no meio da janta dos caras, hein? Os caras não curtiam muito, não, hein? Tinha uma gavetinha ali? Vap! Rapaziada, o caverninho só vai pegar munição. Eu acho que aquela gavetinha tinha uma munição, hein? Vai lá e vê! Não pode atrapalhar a janta dos caras, tipo, Eles não gostam. Olha lá. A chave pequena. Vai. Ô, jogo. Valeu, hein? Que que é isso? Nossa, deseja parte da pistola, Vai! Vale? isso? Nunca vi isso na vida aí, acho que só de se mudar o choque que vem. Eu não entendi isso não, tio. É Rapaziada, que lindo, tio. Oh, joguinho bonito, saudável e cheiroso. Rapaziada, tinha uma parte lá pro fundo. Acho que, acho que não é agora não, Vamos vou simplesmente continuar, que a gente tá no segundo andar aqui. Ó, oh, plantão gigante. Aqui, aqui é o código dessas paradinhas aqui, da, das estantes Sim Mas primeiramente Rapaziada, isso tem no remake, hein Vamos ficar esperto Prestar bem atenção nessas partes aqui, ó Vamos ficar esperto Tranquilo Vamos ficar esperto, hein Ó, ó Cabernet não assusta mais Mas se você assustou em casa, você é o cara Tranquilo Rapaziada, simplesmente, ó Tem que colocar alguma coisa aqui que eu não lembro É uma chapa Ah, aqui tá mostrando o um código, ó o código é simplesmente desse jeito, dois no meio, os outros dois um pouco mais abertos, vai abrir o talismã Bento e assim poderemos chegar ao código. Ó, eu acho que era esse aqui para direitinha, Se inscreve aí, tio. rapaz, será que é esse aqui para direita também? Eu não vi direito ali não. Hein? É isso aí, tio, é isso aí mesmo. Ah, miserável. Ó, já cai pegando essa pecinha benta aqui, ó. Plug bispo. Rapaziada, é o plug bispo é, é importante, hein? Plugão bispo. Tranquilo, se você notou, tem uma porta aqui em cima na qual iremos verificá-la agora. Vap! Mas já estamos com a minha personalizada, hein? É amor. Beleza. Rapaziada, Rodinho, oh, peraí, hein? Não tem, mais, não tem mais pra onde ir para lá. Uma porta solitária. Rapaziada, eu não lembro muito bem desse terceiro andar aqui. Beleza, aqui tem outra. Oh meu Deus, era Manivelson. Jogo é, ué. Aqui que pegava Manivelson. Parece que está quebrado, não está funcionando. Rapaziada, pega a Manivelson. Mas podemos fazer isso no futuro, hein? Que eu acho que a gente não vai precisar de usar essas pecinhas de momento. Então memoriza aí que teremos que voltar nada mais, nada menos para essa parte do game. Assim que acabar as opções. E com certeza deve ter a peça mágica ali que nos levará a uma saída. Assim. Beleza, rapaziada. Como já acabou as opções aqui no segundo andar. Ah, não, não, ainda tem, ainda tem. Tem a parte de fora aqui, ó. Ó. Rapaziada. Vamos pegar essa plantinha vermelha aqui, que a plantinha vermelha equivale a um spray se combinada com uma plantinha vermelha. É tipo você pegar a beterraba, mistura com a erva cidreira, bate bem, alecrim, beleza? Um de sal. Ô, oh, jogo! Eu tô explicando a receita. Oh, jogo, peraí, tio. O é, que é isso? Posso não explicar a receita mais pros caras? Rapaz, é, acho que não tem nada aqui mesmo não, hein? A caberninha ficou perdida agora, hein? Agora já era, hein? Nossa, é tuk-tuk-tuk. Que... É zumbi? tuk tuk tu, tio. É três tuques. Rapaziada, é gasta mais bala, hein? Só pra avisar. Rapaziada, esse é com o Cleberson, hein? Me parece arisco ele, hein? Não é muito amigável e não é muito de conversa. Então vamos passar meio longe dele. Ó. Rapaziada, chegamos mais ou menos a um atalho. Ó, escadinho. Desce o escadinho. Beleza? Ó. É um atalho gigantesco, eu não precisa dar essa volta mais pra subir aqui. É isso aí. Rapaziada, é o Sebastião III. E esse aqui também é arisco. Ó. Ó, ó, ó com o peito inclinado dele. Seu tórax olhando para o céu. Tipo, um maloqueirinho do mal. Mas em forma de policial. Rapaziada, vamos passar na, na, na amizade. Ô, oh, jogo! Oh meu Deus, você esconde os caras aí do nada. Troca a câmera. Você é o Cinegrafista. Vamos filmar esse negócio direito, hein? <risos> louco, tio. Ô, oh, cinegrafista, deixa o ninho no cantinho da tela. Você chega e troca a câmera que Vap, já tem um zumbi te beijando. Ô, oh, Joguinho, pelo amor de Deus, hein. Tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Deve ter, ter umas, umas plantinhas ali. Vap, rapaziada, me, me acalma. Ô, oh, meu, oh, meu Deus, outra chavinha. Ô, meu Deus, tem tudo aqui. Tem tudo, tem, tem. tudo. Por isso que eu gosto de identitivo, tem baúzinho. Pai, tem como resgatar. Ó, os baús, é, é secreto, tio. Ó, oh, o negócio que você colocou lá na outra sala. Tá o quê? Tá aqui, tem igual pra salvar. Tem faquinha, planta. Ó, oh, autos, hortifruti, grangeiros e tudo mais, tio. Ah, oh, meu Deus, que jogo lindo! Beleza, fazer, vamos ler o oh, jogo. Pera aí, eu tô, tô, tô, tô, tô cara, eu, quero, eu quero ler o arquivo aqui. Beleza, diário da secretária. Secretaria, jogo! Secretaria! Beleza, acidentalmente eu empurrei uma das estátuas de pedras do segundo andar quando me apoiei nela. Juro que. O cara quase arrancou a minha cabeça, gritando comigo, dizendo para nunca tocar na estátua de novo, já que é tão importante assim. Então talvez ele não devesse deixá-la exposta daquele jeito. Então, tá falando do código das estátuas ali. Fiquei sabendo que todas aquelas obras de arte da coleção do chefe são bem raros, que literalmente valem centenas de milhares de dólares. Eu não sei qual é o grande mistério onde ele encontrará aquelas coisas imundas ou de onde ele tira tanto dinheiro para pagar por elas? Não fiquei surpreso ao ver o chefe chegar hoje com outro grande quadro nas mãos, desta vez uma tela perturbadora mostrando uma pessoa nua sendo enforcada. Eu fiquei chocado com a exposição no rosto do chefe ao vê-lo olhar lascivamente o quadro, porque alguém consideraria como arte uma coisa dessas está além da minha capacidade de compreensão. Beleza, rapaziada, ele não dá dica, mas ele fala sobre aquele negócio que a gente usou, o isqueiro, pra, pra pegar a pedrinha E também fala sobre as estátuas, ou seja, desvendando o segredo que estaria ali as pedrinhas mágicas Vamos salvar a VAP Beleza, já estamos de volta aqui, tranquilamente, rapaziada, eu achei que tinha muita munição Vamos ficar esperto, munição contada o negócio também, o jogo é pilantra, o cabelinha não lembrava Beleza, o jogo é meio sinistrão sim, vamos ficar esperto, que é um jogo tio. Jogo Ó, oh, ó, oh, já tem mais um aqui Rapaziada, abriu uma porta aqui que eu nem sei se era pra abrir, hein Ixi Ó, ó, ó, ó Vamos na moral, hein, Leo? Andando Cinegrafista vai trocar a câmera aqui? Ô, oh, meu Deus, você escutou bar... eu escutou o barulho, destranquei Rapaziada, o cabernet lembra essa parte aqui Você vai sair lá na outra parte Onde tinha plantinha Aí, ó, o cabernet falou, é essa aqui mesmo Por isso que o cabernet deixou pra depois pegar essa plantinha Tranquilo, eu acho que ali embaixo. É, quando a gente pega a outra chave, tem como cortar caminho por aqui também. Tranquilo, mas tá rolando uns barulhos meio estranhos aqui jogo. É os corvos. Ué, vamos passar aqui. P peguei munição de boa, corvinho, os corvinhos Os é, corvinhos... É, é, eles são do bem. Beleza oh! Nossa! <risos> Rapaziada, vale quebrar o vidro na minha cara assim Eu confesso que eu não levei muito susto as mãos... O da mãozinha lá, tio Quieto Ai, <risos> <Hey>, jogo! Ó, <risos> oh, aquelas mãozinhas Beleza, rapaziada? Aqui simplesmente Foi um helicóptero resgate Que viria salvar os maninhos aqui Mas algo deu errado, beleza? O Carbine vai mostrar pra vocês mais pra frente pra não, não, não dar spoiler. Tranquilamente descendo a única escadinha de momento. Ó. Pera aí, tiozinho. Já, nossa, já tem uns par aqui, hein? Ixi! O jogo já trancou, hein? Trancou. Ô, tiazinha, calma aí! Vai tomar no caneco! Rapaziada, passar no amor aqui no cantinho, tio. É nóis. Vamos gastar mais munição não, e Vamos tentar passar esses locos aqui. Tem alto zumbi ali. BAP! Beleza. Sala altamente silenciosa, hein? É a sala mais silenciosa do game, tipo. Ó. É verdade. Beleza, tem uma manivela o som aqui no chão, munição e um negocinho pra gravar. Tranquilo. Vamos pegar a muniçãozinha aqui? Rapaziada, será que é um? Se for só um, caberninha pega. Não mostra? Se for dois, vai ficar enchendo enche, enche espaço ali e não vira. Rapaziada, se liga. Eu acho que tinha, tinha mais item ali. Tchau. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, eu, eu acho que tinha mais item... Espero que não, hein? Vap! Beleza. Rapaziada, aqui dá pra passar de boa. O jogo! Nossa, que lindo, Leon. Eu, você e a derrapada PAP. Tranquilamente. Mas é, pegamos ali o, o, o giradinho. É o okay. quê? Ó, pra quem não sabe. Mete o giradinho aqui, ó. Churiru! Churiru! Churiru! Beleza, parece que a gente ainda vai usar essa manivelsa, hein, que ela ficou oh, o, ge o geradinho, parece que a gente vai usar o geradinho ainda, hein Ó, oh, munição estamos voltando a ter munição de novo, o helicóptero está totalmente destruído Parece que sim, me parece que sim, vamos abrir essa porta aqui Pode é da sala da janta, hein Sala da janta, se... ah não, é sala dos corvinhos Eles são todos tu... Corvinha é, é de estimação, tá? é, eles são tudo de boa, oh, aí, tio, cuidado com essas picadas, hein Aqui é a sala da janta? Peraí tio, peraí Se tiver mais zumbi ferrou, hein? Oh! oh! Por quê? Oh! O cinegrafista, você esconde o jogo, hein tio? Pelo amor de Deus, hein? Peraí, o zumbi tava no cantinho ali, os caras é espertos, tio, não adianta, não vai Não vai que eles bica Oh, é aqui que usa as pedrinhas, tio, é verdade Tranquilamente, rapaziada, vamos em busca das duas pedras agora Ó, tem uma chave aqui, uma chave Ô, oh, meu Deus, a, a chave do recinto O recinto, eu já lembro onde que é Simplesmente lá embaixo Vamos lá pra baixo, então dentro, dentro desse vaso do amor que, Acho que tinha... Olha aí, ó Negócio pra salvar, mas não, não precisa salvar não Porque a gente é baixo ó, Munição, munição, de tio Disco rapaziada Meu Deus do céu, esse caverninho esquece essa munição de aí vocês mandam um e-mail vírus pro caverninha, beleza? para fazer o computador mesmo, que ele vai merecer. Tranquilo. Rapaziada, tem dois zumbis aqui. Beleza, um tá paradinho. Oh, rapaziada, ah, deu, deu certo de momento. O que que acontece? Rapaziada, em busca do, dos dois talismãs do amor, antes de mais nada, ó, não vamos mais necessitar o giradinho. Fala com o giradinho aqui, na Amigável. Tem alguma gaveta ainda que dá pra abrir. Quando, quando a gente achar a gaveta, a gente usa. Esse negocinho aqui, não vamos precisar. Vamos manter isso aqui, que acho que a gente tá próximo a achar. Beleza. Pois acho que a gente vai ter que voltar aqui de novo, hein. Vai ter que voltar aqui. Por quê? Lembra da parte que o cocaveninha volta, que pega a plantinha lá? Ali naquele local... Peraí, aí, jogo. Pera aí, é pra lá. Ali naquele local, tem como descer e voltar pra... Que simplesmente vamos usar a chave VAP É que aqui, tipo, é aqui mesmo Essa portinha linda e maravilhosa Beleza, tranquilão Leon descendo com amor beleza, Já atravessamos o local inteiro O problema é que o caverninha Não exterminou os lock aqui Beleza, mas o caverninha já está a caminha Mais equipada agora, se, se eles virem oh, Peraí, peraí, esse cara tem munição tipo. Olha aí, olha aí 60 se tiros no bolso do Leon Beleza é, essa, Será que isso é esperto o suficiente para dar a volta aqui? Beleza, deu, deu uma volta ó, O bom de picar todos aqueles locks lá até mais uma plantinha que o caverninha vai acabar deixando ela para trás É bom pegar Se precisar, o caverninha combina Vamos ficar esperto Ó, oh, vai ter mais uma porta aqui na frente que a gente vai precisar de abrir, hein, que essa porta é tal de ouro só, ó. Oh. Não, a chave do recinto era essa mesmo, tio! É o recinto!